A gente consegue analisar todos, todos os criativos que aquele site tá rodando, tá galera? Eu vou explicar aqui pra vocês certinho. E também a gente consegue pesquisar também por palavra. Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho das ferramentas aí, das ferramentas que eu utilizo. Duas ferramentas que eu jamais vou deixar de usar nesse mercado de afiliado, tá galera? Uma delas... É, a cereja do bolo ultimamente está sendo de grande ajuda para mim estar tá verificando os meus concorrentes isso mesmo galera esse vídeo provavelmente já vai sair do ar assim que nem eu soltei a primeira vez esse vídeo referente essa ferramenta aqui Big Spy galera muitos vieram falar para me tirar esse vídeo do ar porque no mercado em si a gente sabe que tem aquelas pessoas que pegam um conteúdo de valor é, extrai o melhor para sua realidade, assim ela tem um bom proveito disso. E a gente sabe que também tem um outro lado da moeda que vai pegar aquele conteúdo e simplesmente ele vai replicar sem saber o que ele está fazendo. E muita gente veio realmente falar pra mim tirar isso daí do ar, essa ferramenta, é a Big Spy. Eu venho trazer aqui porque isso foi de grande ajuda pra mim. Pra mim foi um divisor de água pra mim, onde eu comecei a analisar vários criativos, colocar tudo em pauta, o que, que cada criativo tava querendo dizer, o que, que cada criativo estava me mostrando, qual que eram os pontos, qual era os benefícios, qual que era a dor que ele tava atacando qual que era o público-alvo. Então assim, eu consegui analisar... Diversos criativos, diversos, diversos mesmo. Que nem. Como vocês podem ver aqui, eu tô utilizando o Big Spy. A minha versão é pro. Eu jamais vou deixar. Ó, pode ver aqui, aqui do lado direito, tá vendo? Versão Pro. Eu jamais deixarei de utilizar essa ferramenta. Eu posso ficar sem dinheiro para subir campanha, mas sem deixar de pagar essa ferramenta, eu não vou deixar, tá, galera? Às vezes ela aparece aqui para mim por 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares. É, eu já cheguei a pagar 99 dólares, porque essa ferramenta é, uma, é um dos divisores de água. E esses dias eu descobri uma ferramenta parecida, porém ela é um pouquinho melhor. Só que eu não vou deixar de utilizar a Big Spy pelo simples fato de eu me adaptar um pouquinho melhor para achar os criativos aqui, verificar os criativos que estão dando boa, que estão dando ruim. Para mim achar os criativos ali do meu interesse, tá, galera? Porque a gente consegue pesquisar tanto em inglês quanto em português os criativos ali que a gente pode estar subindo campanha, tá, galera? O que que eu faço? O que que essa ferramenta, Wally? O que que o que, que essa ferramenta faz, olha? A gente simplesmente a gente pesquisa Dentro da biblioteca de anúncios do Facebook A gente sabe que a gente tem aquela ferramenta, né? A biblioteca de anúncios do Facebook Porém, a gente tem que colocar a página ali para a gente estar tá verificando se aquela página está subindo campanha ou não. Aí aqui não, a gente coloca um determinado texto, um determinado nicho e ele me mostra todas as campanhas de todas as páginas rodando. Ela não vai me mostrar 100%, mas ela abrange muito. Mas muito criativo mesmo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como que é essa ferramenta, tá, galera? Aqui ó, você vai aqui do lado aqui ó, Ads Spy e digita o que que você quiser aqui. Vamos colocar cabelo aqui, tá, galera? Eu vou colocar em inglês porque a quantidade que vem é maior, tá? Ó, simplesmente eu coloquei aqui hair, né? Que é cabelo. Ele vai me dar vários criativos, tudo que tá relacionado a cabelo, tá galera? Ó, como vocês podem ver, ele me dá tudo relacionado a cabelo. Vamos dar um clique nesse aqui só pra vocês terem uma ideia de como que é essa ferramenta. Eu só vou tirar o som aqui pra não dar direitos autorais aqui, ó. Aqui, aqui é um produto, um shampoo, se eu estivesse promovendo o Laliô, eu já teria uma ideia do que, com base nesse daqui, eu iria montar em cima do meu. Por quê? É um nicho capilar, é a mesma coisa que, que é o, meu, o nicho do Laliô, um shampoo, um reconstrutor capilar, onde a gente pode fazer diversos criativos baseado nesse daqui. Que nem eu expliquei no começo do vídeo, tem aquelas pessoas que pegam, pegam o conteúdo, analisam o que, que vai agregar para ele de bom... Traz para a realidade dele e faz do jeito que ele pode. Outro só vai pegar aquele criativo e subir. E isso atrapalha um pouquinho o mercado. Porém, como a gente está vendo que o mercado está se profissionalizando, a maioria dos afiliados que só querem simplesmente copiar e colar, Daqui para frente não vai ter mais afiliado, porque ele vai ter preguiça de criar sua estrutura própria e fazer entre outras configurações. Porque a maioria desses afiliados só simplesmente quer Ctrl-C e Ctrl-V. E aqui eu passo a real para vocês. Eu vou mostrar o jogo realmente do que, que vocês podem agregar nessa ferramenta. Aqui ó, como vocês podem ver, tá vendo? É simplesmente um criativo bacana. Como vocês é, veem aqui, ó, essa ferramenta, ela traz de diversos países, tá vendo aqui, ó? Aqui eu acho que é chinês, americano, sei lá o que que é. E aqui em cima, ó, é português, brasileiro, né? Apesar que aqui, a maioria deles aqui tá em português. Aqui pra baixo tá em chinês, americano. Ó, tem alguns aqui americano, tá vendo? Então, assim, essa ferramenta, galera, é uma das melhores ferramentas que tem hoje para afiliado, é a ferramenta Big Spy. Eu utilizo ela desde que eu comecei ali no marketing digital, se vocês forem ver, se eu não me engano foi o segundo ou terceiro vídeo que eu soltei no canal, foi dessa ferramenta, porque eu falo que essa ferramenta é crucial, porque eu analiso diariamente vários criativos no meu nicho, galera. Isso faz com que toda vez que eu for fazer um criativo, eu tenha uma experiência um pouquinho melhor. Eu sei lidar um pouquinho melhor com aqueles criativos, porque todo dia eu venho aqui, entro e vejo porque Essa ferramenta é pro. e eu tenho... Minha pesquisa aqui é ilimitada, então eu posso passar o dia inteiro aqui só pesquisando esse... os criativos que eu tenho interesse e tá é, analisando os pontos positivos, pontos negativos, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso tirar daquele criativo. Então, assim, essa ferramenta... Ela é crucial para todos os afiliados, desde que você não esteja aqui simplesmente para copiar. Se você não está aqui para copiar e sim para evoluir, essa daqui é uma ferramenta que você nunca pode deixar de é, utilizar: a Big Spy. A gente, no começo ali, a gente conseguiu utilizar ela totalmente de graça durante 7 dias, depois você fazia um procedimento para utilizar de novo 7 dias, tá galera? Às vezes isso daí volta e às vezes não volta, que é aquele, aquela questão de a gente enviar o link, a gente enviar o link, nosso link para alguém se cadastrar e ganhar alguns dias. Às vezes aparece isso, às vezes não. Normalmente tem uma sacada pra vocês aí Normalmente aparece isso e às vezes não Então vocês têm que ficar olhando diariamente ali Às vezes aparece a promoção de um dólar Cara, e é uma das ferramentas mais cruciais que a gente tem no mercado hoje Desde que você não esteja aqui pra copiar e sim pra progredir, tá galera? Então a gente vai falar é, cereja do bolo, tá galera? É uma das ferramentas muito bacanas Ela é bem parecida com a Big Spy, porém ela dá algo melhor O que que é? a gente consegue essa ferramenta aqui, ó, ADSpy. É, eu acho que é de ADS, né? ADS, AD Spy, tá, galera? O que, que essa ferramenta faz, galera? Essa ferramenta, simplesmente, a gente coloca algum URL que a gente quer, tanto a URL né, do produto que a gente está querendo vender, ou que a gente está promovendo, ou que a gente vai promover, para ver qual que é os criativos que aquele site está rodando, galera. É isso mesmo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 Eu gosto de utilizar a Big Spy porque eu já estou um pouquinho mais habituado com ela ali. Então até eu me adaptar nessa daqui, eu utilizo aquela para me estar tá procurando outros criativos para me estar tá modificando e testando, tá galera? Mas essa ferramenta aqui me surpreendeu, tá galera? Quer ver aqui? Eu vou colocar aqui, ó, ó Vita6, tá galera? A gente vai copiar aqui, deixa eu só fechar essa daqui para ficar um pouquinho mais leve aqui, ó. A gente tem essas pesquisas aqui, eu vou colocar aqui, ó, URL, tá vendo? URL eu vou colar aqui. E vou dar um preview, tá, galera? Ela vai carregar. Ela vai me mostrar todas as páginas que estão promovendo para esse produto. Tá vendo, galera? Olha aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, galera, ó. Doutora Amanda Ribeiro tá promovendo essa campanha com essa foto aqui. Esse criativo. Eu sei a página que tá promovendo e o criativo que ela tá promovendo. Mundo das ofertas. Ó, a página e... O Criativo. Galera, essa ferramenta é uma cereja do bolo. Ela é cara. Se eu não me engano, ela é 149 dólares. Galera, mas essa ferramenta ela vale cada centavo que você coloca aqui, vale. Desde que você esteja disposto a aprender. Que nem eu expliquei para vocês diversas vezes. O afiliado que ele só está querendo copiar e colar, ele não tem futuro aqui no mercado. A gente tem que sempre se a adaptar, sempre se profissionalizar, tá galera? Esse mercado está cada vez mais profissional. Aqui essa ferramenta, ela faz o que Ela te mostra todos todas as páginas que estão promovendo aquele produto. Todas, todas, todas, todas, quer ver? A gente vai vir aqui na Bripe, ó, vou aqui na Bripe. Perfeito, galera, estamos aqui na loja da Bripe, tá? Onde a gente pode ver vários produtos aqui que a gente pode estar tá promovendo. Vamos pegar qualquer um aqui, tá, galera? Vamos pegar um encapsulado. Vamos ver esse daqui, ó. Lax Prost. Vamos ver qual produto que é esse daqui. Preview. Vamos ver se tem algum criativo rodando. Ó, a gente já viu que tem um criativo aqui rodando. Perfeito. Mas só tem um criativo, então vamos buscar outro. Ó, perfeito. Achamos um aqui. Método score alto. Vamos ver se ele tem criativo rodando lá na plataforma, tá? Ó, galera. Perfeito, ele já achou dois aqui pelo menos, é, tem três criativos rodando com ele aqui ó, três criativos, é, três, é, três páginas totalmente diferentes rodando para esse produto, tá vendo como que ele é simples, fácil e muito ágil de utilizar, aqui é só prova social, é criativo com prova social, tá vendo, perfeito, bacana, a gente consegue ver copy, headline, o criativo em si, tá vendo ó, tudo perfeito galera, é uma das ferramentas cereja do bolo Para todos os afiliados Se você não estiver utilizando Essa ferramenta, você está deixando Dinheiro na mesa, tá galera Porque é uma das melhores ferramentas Eu admito que ela é até melhor Do que a Big Spy, tá bom Vamos procurar mais um criativo e a gente chega Mais um produto Ó, vamos ver isso aqui, ó Go Eu acho que é isso que fala Go Brian. Go Brian Eu não sei como que pronuncia o nome desse produto Mas vamos ver se tem alguém promovendo ele, tá galera Ó, tem alguns criativos aqui, acho que deve ter bastante, mas tá travando aqui. Tá vendo, galera? Simples, perfeito e muito ágil. Essa é uma das ferramentas que eu tô tirando o chapéu, realmente ela é muito boa, porque a gente consegue analisar todos os criativos daquele produto. Não só aquela página que nem a biblioteca de anúncios porém é uma ferramenta um pouquinho cara, que não expliquei pra vocês, eu vou ver se eu consigo achar algum desconto ou algum cupom pra vocês estarem utilizando, porque acredito que essa ferramenta vai mudar o jogo de muita gente, tá, galera? Como é uma ferramenta totalmente nova aqui, que eu estou utilizando, e tiro o chapéu pra essa ferramenta, galera, eu aconselho vocês estarem pesquisando aí no Google mesmo. Eu só vou deixar o link se eu achar alguma maneira da gente estar tá utilizando ela grátis, totalmente grátis, tá, galera? Se esse conteúdo, galera, fez algum sentido pra você, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?